Bom dia. É, meu nome é André. Eu sou, faço parte da robótica sustentável, né? A gente é uma startup de inovação e educação. E a gente, eu e o Dino a gente está aqui para falar sobre como a robótica sustentável é uma abordagem Make a Sim para educação 4.0, né? Ela e a robótica sustentável ela começa muito nesse princípio de ter materiais reciclados e lixo eletrônico né, como, como forma de a gente possibilitar essa fabricação de projetos de robótica. E esses projetos de robótica estão relacionados aos fundamentos da robótica, que é a mecânica, a eletrônica e a programação. E a robótica sustentável traz isso através dos resíduos eletrônicos, que a gente capta através dos, do próprio resíduo, do, do, do reaproveitamento desses resíduos sólidos para possibilitar essa transformação. Vou mostrar aqui para vocês como começou essa história é, na reportagem da Globo. Produção. Produção. A reportagem. E aí vocês vão ver um vídeo de como começou esse projeto, e como é que foi criado o Dino Clayton, que é o nosso mascote do, da Robótica Sustentável. ...muito dinheiro? Será assim que com algumas caixas de papelão, algumas peças usadas de um computador que não funciona mais, daria para construir assim um robô? Dá sim. Esse é o toque de mestre do professor André Cardoso. Ele criou um projeto de robótica usando materiais que iriam para o lixo. Começou a chegar tanto material reciclável na escola que o projeto foi ampliado para aula de artes. A reportagem é da TV Verdes Mares, nossa parceira em Fortaleza. Meu nome é André, eu sou professor do Laboratório de Ciências e dou aula no Colégio Dom Helder Câmara, na Escola Pública Regular de Fortaleza, Ceará. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, inicialmente eu não tinha pretensão de ser professor, mas ao longo do mercado de trabalho e os projetos extracurriculares que eu vim participar na escola, eu comecei a me apaixonar pela docência estou há oito anos trabalhando como professor. O que mais me motiva a ser professor é a capacidade de poder dialogar com o aluno, poder fazer com que ele aprenda cada vez mais. Isso faz com que a gente tenha uma felicidade em poder ensinar. Eu trabalhando no laboratório de ciências, percebi que os alunos eles tinham um apreço pela robótica. E, a robótica ela, ela é muito cara, então eu utilizei materiais reciclados inicialmente para poder trabalhar com a robótica mais inclusiva. Então os alunos começaram a gostar e desenvolver o trabalho de robótica sustentável na escola. Aqui no laboratório a gente usa garrafa PET, papelão, é, canos de PVC, trabalhamos com todo tipo de material reciclado e lixo eletrônico. Lixo eletrônico a gente utiliza gravadoras de DVD. DVDs players. O mais surpreendente é, é ver os alunos poderem criar diversos projetos dentro da área da robótica, porque com materiais reciclados eles ficam livres para ter criatividade de produzir os próprios projetos. No começo, nós buscávamos material reciclado e lixo eletrônico nas casas dos alunos. Depois de um tempo, quando o projeto foi começando a ser conhecido pela escola, Parte da comunidade está deixando material reciclado dentro de uma área destinada a materiais reciclados e lixo eletrônico para que a gente possa trabalhar na robótica sustentável. Antes eu andava na rua, vi um papelão, coisa jogada no lixo e não dava nem atenção. Hoje eu passo e vou aproveitar esse papelão. Na de pegar, levar para casa e trazer para cá. O projeto robótica sustentável ele tem alunos de nono ano a terceiro ano do ensino médio. No ano eles começam com a faixa de 3 a 14 anos e vão até o ensino médio, que são de 17 a 18 anos. O aluno ele tem um desenvolvimento das disciplinas de matemática, física e biologia. Ele começa a desenvolver capacidades é, teóricas e práticas para aplicar isso em sala de aula. Assim o projeto ele começa a ter frutos e benefícios nas notas dos alunos. Antes eu tirava minhas notas, só eram 5, 6, agora que eu vim para cá melhorou muito, melhorou 8, 9, não sai daí. O projeto também beneficia os alunos a procurarem um mercado de trabalho, de forma que eles, eles vão buscar algo que mais se aproxima do projeto. Quando eu comecei a, a ter aulas aqui no, no laboratório de ciências, eu ainda não sabia o que era que eu queria para o meu futuro, né? Assim, eu não tinha essa, esse, esse caminho traçado, né? E depois, quando eu conheci a, a robótica e a eletrônica também, foi que eu me apaixonei, assim, e agora eu não quero outra coisa para minha vida. Mesmo utilizando materiais reciclados, a gente ainda tinha muito excedente. Então, a partir de 2018, a gente consegu... esse material excedente foi transformado em arte. Foi criado um novo projeto, a Arte Sustentável, e desenvolvemos a arte através de material reciclado, que era o resto ou o excedente da robótica que era deixado pela comunidade. O lixo dos outros é o nosso tesouro, sabe? A gente cria, faz várias coisas, tanto na arte quanto no artesanato, com as cadeiras, com os bancos. Tanto como profissional, né, assim, porque você vê meninos e meninas que estão aqui na escola que querem estar aqui presentes, evoluindo, crescendo. E, e aperfeiçoando dentro da sua qualidade, da sua especialidade E também a gente consegue ver o trabalho que é desenvolvido né? Os meninos aqui tem um trabalho em equipe, consegue fazer um trabalho de colaboração Conseguem crescer e ter uma visão mais profissional Tem gente aqui que já pensa algo mais em relação à questão das artes Então é muito enriquecedor saber que não é só cuidar dos alunos aqui na escola Mas quando estiverem saindo da escola, o que eles vão fazer? Então, a contribuição para isso exposições, a gente já conseguiu em um grande shopping da, da nossa capital, Fortaleza. A aprovação do projeto em um evento internacional no Rio Grande do Sul, então, uma coisa que começou do nada, está se tornando uma coisa grandiosa. Minha dica de toque de mestre é que os professores não desistam, que eles tenham é, a coragem e a possibilidade de acreditar no aluno, porque quando você acredita, você faz a diferença. O aluno ele começa a acreditar em si mesmo e começa a ser protagonista de um projeto que parece ser simples, mas ele cria dentro do aluno a expectativa de ele ser grande. Parabéns, André! É lindo o seu projeto. Incrível o trabalho dos alunos, hein? Ó, essa reportagem foi feita depois que o André escreveu pra gente aqui do Como Será. Ai, gente... É, foi assim, com muito orgulho né, que eu recebi essa história da reportagem, do Como Será. Assim, como professor de escola pública, a, o meu maior sonho era entrar na, no Como Será, porque é, é, uma, é, um, é um dos programas que faz a gente enxergar o diferente, faz a gente acreditar no futuro. E assim foi com muito orgulho que eu, eu, entrei, na, na, eu entrei nesse programa, né, fiz essa reportagem, e começou a Robótica Sustentável. Ela vem desde 2016, é, com essa abordagem, Make sim Steam, mas a gente não sabia que fazia isso. A gente começou com um projeto de educação na escola pública e ela passou para um outro nível, foi crescendo e foi evoluindo. Isso é consequência de trabalho, foi um trabalho conjunto, tanto comigo e com os, os meus alunos. Está muito relacionado principalmente à história desse rapaz aqui, ó. é o João Vitor. João Vitor, ele, ele me acompanha há três anos. A robótica sustentável não começou com ele, mas ganhou impulso com ele. Ganhou impulso que a gente é, cresceu em conjunto. Não foi o André Cardoso como professor, foi um conjunto de pessoas. Que acreditaram naquilo dali. Uma parte disso fala do João Vitor, que o João Vitor é um aluno, ele mora numa favela chamada Inferninho, que é uma, uma, uma comunidade em Fortaleza. Ele mora perto dessa comunidade, uma comunidade muito carente, e ele estuda, ele estuda nessa escola pública do Élder Câmara. Só que aí ele acreditou, ele, a gente se conheceu, sou. Eu era professor temporário dessa dessa escola. Hoje ainda sou, ainda estou lá nela como projeto, mas com outra participação. E aí, nós dois juntos, a gente conseguiu montar essa equipe aí, ó. 20 alunos de escola pública que não, não teriam voz e vez. Eles não teriam oportunidade de estar onde estão. Eles... Eles acreditaram no projeto. E isso é muito importante até para nova educação. Quando a gente fala de nova educação, a gente tem que pensar que a gente não pode fazer aquilo por obrigação. A gente tem que fazer aquilo por amor. A gente tem que mostrar essa, esse amor e essa paixão para o aluno. Porque senão perde tudo. E, e começou realmente, começou realmente a, a mudar a robótica sustentável quando... Eles entenderam isso e eu entendi isso. Eu Nem nem eu estava acreditando no que estava acontecendo. E quando a gente juntou todo mundo e todo mundo começou a participar, aquilo ali virou uma família. E, ali, e aquilo ali virou educação. Educação 4.0, educação do futuro. Hoje, o João Vitor, ele começou a crescer junto com a gente e possibilitar um crescimento profissional dele. Ele apareceu na reportagem, né? E ele, hoje ele já foi palestrante Campus Party na, na CP Brasília e hoje ele é aluno de mecatrônica industrial no IFCE. Então, hoje eu digo que a, a robótica sustentável ela fez é, filiações e, e, e projetos de vida, porque hoje ela mudou a realidade do João Vitor, ela, ela muda a realidade constante dos meus alunos e a minha também e como isso aconteceu né como tudo isso aconteceu é foi mágica foi alguma coisa não a gente começou principalmente do lixo é, o brasil hoje ele é, ele, ele é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo isso porque a gente é muito consumidor de, de, de material eletrônico e a gente quer isso porque realmente melhora a nossa vida melhora o nosso bem-estar agora isso fez com que, na verdade, isso se tornasse um problema. Porque lá no nosso bairro, aconteceu de que tinha muito resíduo eletrônico. E ninguém quer ficar com esse resíduo. Ninguém. E é um resíduo perigoso, né? porque ele descartado de forma inadequada, né? ele contamina os solos por metais pesados. E principalmente, no caso, chumbo, mercúrio, algum estânio... Então, esse material aqui, ele é complicado de ser degradado. E, e as pessoas não pensam, não, não param para pensar no descarte correto dela. Hoje a gente transforma esse resíduo totalmente. Hoje a gente capta ele e essa captação começou na própria escola. Eu digo que a robótica sustentável hoje é uma startup, mas a gente não tinha pretensão de ser uma startup. A gente começou cedo, mas a gente não imaginava. Então, isso foi transformando a realidade. O, o lixo eletrônico hoje ele é um problema para as empresas e isso gerou e, e, e é um problema local quem aqui já não viu uma tv jogada na esquina e aquilo ali estava lá você viu dias e dias passando e é uma tecnologia gente é uma tecnologia extensa tem fonte tem smart tv ali tem um computador dentro daquela tv e hoje as pessoas não sabem o potencial daquela tecnologia. A gente joga a tecnologia fora. E isso fez com que a robótica sustentável hoje, claro, o Dino Clayton, que é esse dinossauro robótico aqui, ele é formado de lixo eletrônico. Que é a nossa base, a base da robótica sustentável está no, nos resíduos. E aí como trabalhar com esses resíduos? Possibilitar esses resíduos, essa transformação fazer com que esse resíduo deixe de ser lixo e se transforme em tecnologia. Então, a gente fez um trabalho na comunidade, a comunidade Jardim Guanabara, que é onde fica a sede da robótica sustentável, na escola pública, e, e, e fez a transformação daquela comunidade. A gente possibilitou é, converter esse lixo em tecnologia, em educação. E hoje é o nosso lema, né? A gente pegou uma coisa que tinha, assim, em excesso dentro da nossa comunidade Que é o que? Papelão Em que em todo canto Em todo canto você vai ter papelão Eu tive aqui problema de, de Pegar papelão aqui na campus é, Mas aí Eu tinha duas opções Ou eu pegava os lixos de papelão <risos> Ou eu fui lá no supermercado E pedi E eles são muito solícitos Eles dizem, ah, você quer papelão? Tá aqui papelão E hoje a gente trabalha com papelão Assim na maior facilidade a gente pega esse papelão junto com o lixo eletrônico e a gente transforma na robótica sustentável. Nas brincadeiras que hoje a gente está na Robot Campus, fazendo oficina a partir de 1,5. É, eu acho que é 1,5 ou é 3,5. E a gente vai tá estar né, é, mostrando para as pessoas como a gente pega esse papelão e transforma em robótica. Isso daí foi a chave do, do nosso mindset, né? foi a chave da transformação. Foi a chave que fez com que a gente interligasse tudo. Educação, tecnologia, sustentabilidade. E juntasse tudo isso na robótica sustentável. Fazendo com que hoje a gente é, tivesse os princípios dela, da robótica sustentável. Que princípios são esses, André? Educação, em primeiro lugar. Porque hoje a gente tem que, para transformar a nossa sociedade... Não vai ser através do, da força física, sim da educação, da transformação mental, da, da, da, da habilidade de a gente convencer as pessoas de forma é, carinhosa, amorosa. Isso a gente faz através da educação. E a gente faz isso mostrando é, como é bonito, como é simples ser tecnológico, utilizar a tecnologia a nosso favor. E isso faz com que a robótica sustentável ela utilize esses materiais para esses princípios educacionais, de solidariedade, trabalhar o indivíduo, trabalhar a coletividade, trabalhar a reciclagem, a educação ambiental, a educação tecnológica. Outro princípio é a sustentabilidade. Eu digo que para um aluno meu ser da robótica sustentável, ele tem que ir para um lixão, ele tem que, ele tem que ir para um local onde tem resíduo. Isso é prova viva. Eles não gostam, às vezes, porque não é uma coisa cotidiana deles. Mas eu, eu faço com que eles vejam a realidade. Até aluno de escola pública, ele é privilegiado. Ele tem uma casa, ele tem uma escola, ele tem acesso à informação. Mas um aluno, um, uma pessoa que é um catador, ele não tem isso. Ele não tem oportunidade mas ele, fez, ele faz só o melhor trabalho da sociedade, que é você trabalhar com resíduo e converter esse resíduo em, em algo brilhante. Então, a gente tem esse trabalho. A robótica sustentável tem um princípio sustentável muito forte. A gente fez uma economia criativa dentro do bairro, onde a gente trabalha com os recicladores de resíduos sólidos e os de resíduos eletrônicos, fazendo com que cria uma economia relacionada à robótica sustentável, onde a gente recebe o resíduo de doação, trans, faz uma triagem dela, faz o upcycle quando tem muito excedente, mas faz com que cada pessoa ganhe. Eu ganho no sentido de, re, de cons, continuar com o projeto, a, o reciclador ganha porque ele vai receber aquele material convertido em ferro, plástico, placa, componentes eletrônicos, fios, cobre... O, o reciclador de lixo eletrônico também vai ganhar, porque ele vai se livrar daquele resíduo que, que não é interessante para ele. Então, tudo isso está ligado como um princípio da robótica sustentável. Outro é a inclusão social. Isso a gente tinha desde o princípio. Não adianta você fazer educação se, você não, se ela não é transformadora se ela não toca nas pessoas, se ela não chega para o... Ela não muda a realidade das pessoas. E a gente disse assim, não, é um princípio da robótica sustentável mudar as pessoas. É um princípio de de a gente não ficar num, num estado de latência, e sim no estado de atividade, de mudança social. E a gente faz isso através, não só de escola pública, a gente vai nas comunidades carentes e, e leva essa essa essa tecnologia, esse maker. Porque o maker parece até meio elitista, né? só pessoas que têm detenção daquele conhecimento. Não, o maker está lá na favela, está na comunidade, está lá onde, onde precisa estar. E a gente está lá também. A gente faz isso, a gente faz isso como in inclusão tecnológica. E a gente não faz só doando, não. A gente faz também educando. Essa doação ela não foi só uma doação por ser uma doação. Ela foi uma, uma doação que a princípio foi uma maratona educacional de oficinas dentro da comunidade Jardim Guanabara na escola, onde a gente pegou mil alunos e fez esses essas oficinas e esses mil alunos conseguiram não, não chegou a, a tanto, mas chegou a a gente conseguir produzir muitos carrinhos que a gente doou esses carrinhos eletrônicos baseados em lixo eletrônico para comunidades carentes. para no caso, foi o Vilha Velha, que é lá em Fortaleza, Ceará. Então, assim, a gente pegou alunos de escola pública, que tem uma escola, e a gente disse assim, vocês vão transformar. Fizemos as oficinas, educamos esses alunos, e o produto desses alunos transformaram o Natal de crianças carentes. Crianças com que não imaginavam que ia receber esse, esse presente. E a gente fez parcerias, fez, a inclusão ela não é só relacionada a quem a gente está é, atingindo, é também a, a, a quem a gente está possibilitando é, parceria. E a gente fez com a Polícia Militar de Fortaleza e juntos a gente fez essa ação para crianças dessa comunidade. E a gente também partiu para o empreendedorismo, né? Um princípio, do, esse é um princípio recente nosso, onde a gente criou uma, a primeira empresa de escola pública municipal, vixe, já, vai demorar, é, que é a RoboFest, foi, é uma empresa dos meus alunos, que elas foram, foi criada na escola pública. E isso, assim, foi foi uma mudança de vida. Hoje, a gente eu trouxe a RoboFest, ela fica lá, são os modelos de estoura-balão, que fica acontecendo perto da Robot Campus e, e é uma possibilidade de transformação para eles. A gente embarcou nesse princípio do empreendedorismo, e hoje a robótica sustentável é uma startup de inovação e educação. Então, os motivos foram bem claros, né? Resíduos e o custo. Hoje, robótica é caro, então a gente faz com que a gente quebre esse, essa questão e faz com que a robótica seja inclusiva. E a gente parte por muito desse processo de, de educação, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico, percepção, coletividade, aprendizagem é, criativa, que faz com que a gente entre em, outras, em outros arcabouços, não é só faça você mesmo, o maker. É você tratar essa interdisciplinaridade relacionada ao steam, ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemática. Fazendo com que essa transformação ela seja total pela própria cultura maker, né? E tá ligado e você e, e tá muito ligado também à transformação educacional ligada a projetos. Hoje a gente trabalha com projetos educacionais onde a gente não precisa ter aquela avaliação tradicional. São é uma avaliação dedicada à interdisciplinaridade e à contextualização daquela aprendizagem mesmo aplicada na vida real. Então, a gente faz isso através, por exemplo, num robô andador, num tanque, onde ele vai ver diversos princípios da realidade mecânica, eletrônica, programação relacionada a isso. E a gente está muito nessa, nessa questão, porque hoje é, um, hoje é a realidade, hoje, é, hoje é, o mundo ele, ele quer isso, ele precisa disso. Ele, a gente vai ter um salto tecnológico que vai fazer com que a gente tenha que mudar. E isso vai estar muito relacionado à indústria 4.0, que leva novos conceitos da cultura maker, do pensamento computacional, aprendizagem para projetos, resolução de problemas, criatividade e inovação. Isso é muito importante, porque hoje a gente não está procurando profissionais que tenham hard screens. A gente está procurando pessoas que tenham soft screens, que é... Inteligência emocional, pessoas que têm capacidade de trabalhar em conjunto, de, de falar com pessoas, de ter inteligência emocional, de superar problemas, dificuldades, que não se desesperem, porque a tecnologia é muita informação. Hoje, o conteúdo a gente tem. Eu digo que o técnico agora ele perdeu pro Google, né? Porque você bota, bota lá, é, quero soldar tal componente de tal maneira, deu problema em tal componente. Você acha lá, você tem um datasheet você tem... Agora a gente tem que superar, a gente tem que ter criatividade. Isso é um profissional do futuro. E isso é uma necessidade que o futuro nos faz ao ponto de a gente ter que se cobrar a, a também mudar. E passar isso para as pessoas. A robótica sustentável faz desse princípio. Levar todos esses fundamentos para a educação 4.0, a educação do futuro, e levar para as escolas bases. Hoje a gente trabalha com dois tipos de, de público, né? as escolas e as empresas. André, por que trabalhar com empresas? A gente consegue falar com a empresa e dizer assim, olha, você tem resíduo, e esse resíduo, ele além de poluir e além de... Lhe ocupar espaço, a gente vai transformar esse seu resíduo em impacto. E hoje a gente é empreendedorismo de impacto social. A gente pega aquele resíduo e transforma em reeducação. Nosso lema, transformamos lixo em educação. Para que as, as empresas tenham consciência e possam agora educar as pessoas. Educar até os próprios funcionários. Porque nem os próprios funcionários das empresas estão preparados para essa nova educação. Então a gente faz essa, essa mudança. E a gente, essa mudança, ela vem muito do nosso pensamento. Ela vem muito da nossa realidade, vem, vem da, das necessidades do futuro. E como é que isso pode ser aplicado na minha escola, na empresa? Tu poderia passar, por favor, a, a, o vídeo, não? sem ser o do Inovar para Que, o outro vídeo, por favor. É, ele, vocês vão ver como é que a gente aplica dentro da vida, da, da realidade, da... Sem... <risos> Marina, passe ali em cima, Maria. Maria, passe ali em cima. vocês perceberam nesse vídeo como é que a gente aplica, né? Isso é uma escola particular. A gente pega pega no papelão, pega no, no resíduo mesmo, que são gravadoras de DVDs. Então, a gente não tem medo. A gente encara isso como uma, uma mudança e a gente faz com que as pessoas entendam essa aplicação. Vocês perceberam que a gente valoriza muito material reciclado, como isso, como isso é construído e também valoriza a questão do, do, do SIM. Porque ele tem que entender por é que a bateria funciona, positiva e negativa, por é que tem que ter aquela tecnologia relacionada dentro daquele carro elétrico, por é que tem a engenharia da parte mecânica estrutural, da suspensão das rodas, dos eixos. Ele tem que estar ligado à arte, porque sem, sem ele se apropriar daquele projeto de forma de pintura, de caracterização dele, ele não sente parte daquele projeto e tem que estar relacionado à matemática, com todas as questões matemáticas de estrutura. Então, tudo isso está interligado, está tá na maneira de a gente aplicar. E a gente aplica muito isso dentro da, dentro da escola, através do diferencial nosso, que é a modelagem da eletrônica da programação, que a gente também está sempre usando software livre para possibilitar esse, esse, esse alcançar da robótica sustentável. E uma coisa que faz com que a gente esteja aqui é, é saber trabalhar com mídia, saber trabalhar com eventos, saber trabalhar... Por quê? Porque não adianta, se a gente continuasse a esconder esse projeto, ninguém ia conseguir multiplicar esse projeto em outros lugares. Ninguém ia possibilitar... É, conhecer esse projeto para o mundo E não é uma questão pessoal É uma questão de projeto, de vida Então a gente quer transformar Se eu quero transformar, eu tenho que mostrar para as pessoas Que esse projeto é legal Que eu tenho que participar de eventos Eu tenho que mostrar como é isso Porque a gente só vai mudar a realidade se a gente estiver na realidade A gente não muda a realidade se a gente estiver sonhando Pensando, ah, mas eu queria, eu queria mudar dessa maneira. Você, queria, você querer não é você fazer. E você tem que fazer, você tem que transformar. Então a gente vai lá e faz. E isso é o nosso diferencial. Principalmente porque a gente faz uma coisa que é o, além do fazer, é acreditar. E a gente acredita principalmente nos nossos alunos. Que é uma coisa que o professor hoje tem medo. Mas a gente precisa acreditar. Porque quando a gente acredita naquilo no nosso coração a gente faz com que aquilo aconteça. E a gente além de acreditar nos nossos alunos e na educação, a gente acredita no simples e que ele é eficaz, que ele é real que ele faz a transformação ele faz mudar aquelas engrenagens sociais faz criar a concepção diferente ele faz o simples faz com que as pessoas percebam que aquela alta tecnologia não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa da nossa realidade. Faz a gente acreditar que o simples é eficaz e capaz de a gente transformar as pessoas. E acreditar no ser humano, essa é a diferença da robótica sustentável. Obrigado. Ah, quem quiser perguntas, eu não sei... É eu Oi? Contato? O contato Quem... Eu quero fazer o um convite aqui a vocês A gente vai estar na Robot Campus Tem uma oficina minha toda a tarde e noite Acho que da tarde para a noite Acho que no horário de 1h30 às 3... 1h30, 3h30, acho que chega até 6 horas Quem quiser, vou estar fazendo duas oficinas O carrinho elétrico e o carrinho de balão a Propulsão A, e a gente também vai estar com a arena de robôs de competição da RoboFest, que é dos meus alunos, aqui para as, para as pessoas conhecerem. Aqui é o meu contato, quem quiser curtir nosso Instagram. Aqui é o Dinocleito, nosso mascote da robótica sustentável. E quem quiser nos acompanhar, quem tiver dúvida pode me perguntar, eu vou estar aqui. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui.